E aí censuradas Hoje estamos em Portugal Em Lisboa E eu não faço ideia onde a gente está Porque a gente simplesmente pegou um ônibus Desceu onde a gente achou que tinha mais gente E parou aqui mas hoje nós vamos fazer algumas coisas turísticas E amanhã não faço ideia também Porque como eu já vim a Portugal algumas vezes Eu não estava muito preocupada em conhecer coisas e tal Só em ficar passeando aí aleatório Então vamos conhecer o resto Música Famoso daqui, pelo menos eu acho Tem muita coisa legal pra ver E aqui tem esse bondinho que você pega Não chama bondinho, tá gente? Eu não sei o nome que eles falam aqui Mas é, se você estiver lá embaixo, você pode pagar ele Acho que é bem baratinho, porque eu já peguei uma vez E você sobe pra vir pro Mirante que a gente acabou de mostrar E se você não quiser pagar também tudo bem, dá super pra vir andando Tá bem perto Vamos continuar pelo Chiado pra conhecer mais coisas Inclusive lá embaixo tem é, um status de Fernando Pessoa. de Santa Justa, que é bem famoso. Você pega dessa parte da cidade lá para baixo e lá também é bastante turístico. E eu não lembro quanto é ele, porque tem muito tempo que eu não pego. Mas olha só essa parte do mirante, que massa! Never been, never been, never been, never been. Acabei de descer a rua ali e tem essas máquinas em algumas partes das ruas. E elas tiram foto gratuitamente e você envia pro seu e-mail. Ou o Jeep também. Aí a gente tirou aqui, ó. <risos> da categoria de Cinematecas e Restauros. Bom, depois de andar muito, chegamos no Parque Eduardo o sétimo a hora de que... <risos> um, aqui acontecem tipo, vários eventos ao longo do ano, tem a Feira do Livro em junho, que é tipo, a maior feira de livro do, de, do, do país, que acontece desde os anos 50, se não me engano. E também acontece a de Lisboa, tipo, que é todo ano no natal, que tem uma tipo, roda gigante, patinagem no gelo, e dá pra ver. A baixa toda de Lisboa aqui. a tarde, que ontem a gente saiu de noite, lá pra, pra Cais Sodré, pra Rua Rosa, que vocês devem ter visto na internet, e então a gente quis dormir mais um pouco, e hoje a gente vai começar pelo Castelo de São Jorge, que a gente tá aqui no meio da subida, né, dando um tempinho, parando um pouco, porque é bem cansativo, mas sim a gente escolheu vir andando, mas dá pra você vir nesse elevador aqui, é, ou então de bonde ou de Uber, né, Quanto faz. Então quando chegar lá em cima eu vou mostrar pra vocês o castelo e também a gente vai na Feira da Ladra, que vende, tem toda terça e sábado. E vende várias coisinhas aleatórias, coisinhas retrô. Chegando lá eu mostro. A pessoa vai comer um pastel de narra. Hum. Ele pediu um milagre Santo Antônio? Eita, agora comer. Vou pedir pra casar, Santa Antônia é do casamento Tchau A entrada é de 5 a 10 euros depende da sua idade e se você for daqui morar em portugal é gratuito é daqui de cima gente vocês podem ver a cidade inteira do alto tipo, você vai rodando o castelo aqui de cima e você vê tudo todos os lugares que a gente visitou ontem que eu já conhecia antes eu vi aqui de cima e eu também vi que ali do outro lado tem uma igreja que é aqui pertinho do castelo que eu não sei qual é mas deve ser famosa porque está muito cheia então, para quem tiver interesse, dá para ir andando daqui para lá. Bom, aqui é o Mirante de Santa Luzia. Ele é caminho para o Castelo. Geralmente as pessoas vêm por aqui é porque a gente realmente veio por outro lugar mas ele é bem bonito, vale muito a pena ver e daqui também é caminho para a Feira da Ladra então vamos continuar até chegar lá e esperar que o pessoal esteja vendendo é, as mercadorias lá Bom, hoje é o nosso último dia de passeio De noite a gente vai voltar pro Brasil, infelizmente Mas Viemos hoje fazer um passeio que é um pouco mais longe, nos arredores da Torre de Belém é, A gente está agora em um museu, né? um, um, um centro cultural E ali tem um padrão de descobrimentos também, se vocês vierem conhecer a torre vocês vão passar lá com certeza E São é... Francisco? Ponte de São Francisco, só que não E o Cristo <risos> também ali, do Rio de Janeiro, só que não <risos> Daqui a pouco a gente vai na torre Aqui também tem o mosteiro dos Jerônimos que é bem famoso e por acaso a gente encontrou várias ferinhas no caminho. Eu acho que é porque é domingo. E se vocês vierem aqui, vem o um domingo, porque é, eu vi na internet que domingo a, a entrada na torre é grátis. Nos outros dias você tem que pagar. Então se vocês tiverem como, vem o um domingo. Agora a gente vai ver se realmente isso é verdade. né? Vamos lá. Chegamos na Rua de Belém. É, já estava no pôr do sol, talvez não deu para ver muito bem. E estou aqui com a guia oficial, da viagem <risos> É, todo tipo, assim como mostrei do geral, foi feito no, no estilo do Pengueninho, que o rei da época mandou construir um estilo novo para competir com o estilo renascentista e tal. E é um ponto turístico é, muito, muito famoso de. Se você vier Lisboa, tem que vir em Belém Vitor de Belém, como eu achei Belém Se vocês não viram os outros vídeos que tem aqui no canal com ela Eu vou deixar o link na descrição e no cardzinho então. Essa aqui é a ponte 25 de abril Ela custa 4 anos pra subir E vale muito a pena Porque a vista é muito linda Daqui. E aqui a gente falou que parece que é São Francisco. Então daqui você fica do ladinho dela. E é tudo de vidro para você aproveitar o máximo. Bom, e aqui termina a nossa viagem. Vamos esperar a próxima. Um beijo e até depois de amanhã.